E aí galera, beleza? Bom dia a todos! Galera, hoje eu estou aqui com a Z1000 de um cliente ilustre da GESCAP. Essa moto é do Denilson, jogador de futebol, que agora é apresentador esportivo da Band Esports. Ele não cedeu essa moto, galera, que é uma moto fantástica para o desenvolvimento do escapamento. Full 421 para essa moto. Vou dar uma noção para vocês por que da necessidade do desenvolvimento de um full para essa moto. Essa moto é a mesma situação da Hornet. O catalisador e todo o sistema de silencioso é soldado no sistema de curva delas. Quando substitui só a ponteira, o resultado é mínimo, tanto no ronco, quanto no desempenho. Quando se desenvolve um sistema full para essa moto, há grandes vantagens. A primeira delas, galera, é a redução incrível de peso. O escape original dessa moto pesa 15,5 kg, ele completo. E o Escape da g escape somente 4,5 kg. Então uma redução, galera, de 11 kg de peso nessa moto. Só aí, galera, a performance já melhora bastante. Além da redução de peso, nós estimamos um ganho de potência nessa moto de, no mínimo, 10 cavalos, no mínimo. Nós vamos passar lá no dinamômetro para comprovar o ganho real de potência. Vamos aproveitar essa moto incrível para fazer o lançamento da nossa linha Titânio Series. Galera, exclusividade GESCAP. Mais uma vez, escape sai à frente. Nós temos uma obsessão por qualidade. Nós vendemos qualidade na GESCAP. Nós não nos preocupamos com o valor da construção desses escapamentos. Nós procuramos fazer o melhor para oferecer para vocês. <risos> é isso aí galera, a g consegue deixar uma moto tão boa como essa, melhor ainda Ficou muito mais prazerosa de pilotar Galera, eu vou aproveitar também para mostrar as opções que nós temos além da, do modelo hexagonal Nós temos também galera, um lançamento em titânio Que é a ponteira GP megafônica Também 100% em titânio, com apenas 750 gramas. Com o mesmo sistema full, simplesmente trocando a ponteira a curva da ponteira, você pode ter como opção também o modelo megafônica, legal? E mais uma opção ainda galera, não acabou por aí não, a escape é incrível. Temos aqui o nosso modelo, dá uma olhada nessa peça galera, modelo EVOLUTION Titânio. fica aqui na posiçãozinha, simplesmente com, com a mesma curva dá para ser colocado nela também. Você que é um piloto radical, gosta de um visual diferente, essa é a ponteira ideal para você, apenas 1kg, 100% titânio, só a g tem esse, esse tipo de material, galera. g Escape surpreenderam mais uma vez você. Um abraço a todos, gostaria de agradecer ao jogador Denilson por ter emprestado a sua moto para o desenvolvimento desse escape. E aguardem galera, tem novos vídeos por aí. E aí galera, beleza? Vim pessoalmente entregar a motoca do Denilson e agradecê-lo por ter cedido a su, o seu brinquedinho aqui para o desenvolvimento do sistema FULL 421 Denilson, muito obrigado aí pela confiança, Valeu. tá? Faça bom uso da sua motoca Obrigado. Cara. e obrigado por escolher a nossa marca aí para estar tá, é, colocando na sua motoca Eu bom, que agradeço né, o convite, o, em primeiro lugar é o prazer conhecer você pessoalmente, além do, do trabalho, né? Valeu. É importante a gente estar tá conhecendo as pessoas e seguir o seu para... É, coração, um coração bacana, cheio de amigos. Eu fiquei muito feliz, né? Já dei uma voltinha com ela aqui no condomínio. O escapamento é lindo. parabéns. Legal. É, em comparação aos outros que eu conheço, não fica atrás. Você sabe do que eu já tô falando. Valeu, com certeza. Obrigado. É, tem que valorizar nosso nosso produto brasileiro mesmo. Então parabéns. E vai ter o um stand aí, a moto fica à disposição para você colocar lá também. Valeu, então, beleza? Agora, um autógrafo na camisa do Marão da g Por favor. Isso, Isso. Valeu, galera. Um abraço. Valeu.